panturrilhas. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, no vídeo de hoje irei demonstrar como fazer o treinamento de panturrilhas em casa, mas tem que ter a liberação do seu médico para qualquer prática de atividade física. E o mais importante, vai lá embaixo nos comentários ou na descrição desse vídeo o link para o cardápio ganho de massa magra, feito por um nutricionista por apenas R$ 23,00, detalhe, dá para você usar durante três meses, paga uma única vez R$ 23,00 e usa por três meses, vale a pena, é ganho de massa magra. Vamos fazer o treinamento de panturrilha? Presta atenção nessa dica de passo a passo, você, vou ficar assim enviesado para você ter uma visualização melhor, vai ficar com os pés paralelos, mais estreito do que a largura do seu quadril. Você vai fazer o seguinte, colocar ambas as mãos na linha da sua cintura e vai ficar na ponta dos dedos dos pés e volta dos dedos dos pés e volta, só fazendo esse movimento, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, aí eu vou explicar a você qual é o pulo do gato para você ter resultados reais quando for fazer o treinamento de panturrilhas. Observaram, eu tenho certeza que você vai escrever aí nos comentários que você sentiu a sua panturrilha sendo trabalhada. Vai lá e escreva. Quando você subiu, fica bem na pontinha dos dedos dos pés e volta, você vai sentir a sua panturrilha sendo trabalhada. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é que no início você vai sentir uma queimação aqui, nas panturrilhas. Essa queimação tem que sair das pernas e vir para essa parte de trás da coxa a queimação aqui ainda atrás da coxa, você não vai desistir, você vai continuar. Quando chegar nessa região aqui do glúteo, a parte inferior do seu glúteo, aí quando essa região já estiver queimando muito, aí você para e descansa para retomar o treinamento. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque você vai conseguir estressar o máximo as fibras musculares da panturrilha e as panturrilhas são um tipo de musculatura muito resistente então você tem que estressar e como é que você vai estressar fazendo assim ó presta atenção sobe desce só esse movimento não tem uma contagem não tem uma contagem, você vai fazer até você não conseguir mais sustentar aquela queimação, mas para fazer isso, presta atenção, tem que ter a liberação do seu médico, se você não tiver a liberação do seu médico, você não poderá fazer, Ó, só esse pouquinho aqui, eu já estou sentindo a queimação chegar aqui atrás, atrás da minha coxa, vamos lá, continua, continua, continua, queimação já está assim, gritante, e aí você já começa a não ter tanta força de ir lá em cima e voltar, ir lá em cima e voltar. Continua, continua, começou a queimar bastante, aí você descansa, você vai sentir na hora que as suas coxas, a parte de trás da sua coxa e as suas panturrilhas, elas vão pegar fogo. Esse é o método mais simples de se malhar panturrilha em casa ou na academia, no parque, onde você estiver. Não se esqueça, para que você consiga ter resultados reais e garantidos, vai na descrição desse vídeo e adquira o cardápio ganho de massa magra. Esse cardápio vai te ajudar, sim, vai te ajudar muito a trocar a gordura por massa magra, que seriam os músculos, tá bom? Muito obrigado, até nosso próximo encontro!